Em 2015, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, fez um documento para expor a sua opinião sobre os agrotóxicos. Segundo o INCA, os agrotóxicos podem toda a população com intoxicações crônicas, pois são decorrentes da exposição múltipla aos agrotóxicos, isto é, na presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos e no ambiente, geralmente em doses baixas. Os seus efeitos adversos podem aparecer muito tempo após a exposição, dificultando a correlação com a gente. Dentre os efeitos associados à exposição crônica a ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser citados infertilidade, impotência, abortos, malformações, neurotoxicidade, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer. Mas a pergunta que não quer calar, vocês sabem o que é agrotóxico? A definição do dicionário diz agrotóxico. É qualquer produto de origem química ou biológica usado na prevenção ou extermínio de pragas e doenças das culturas agrícolas. Ou seja, agrotóxico é um tipo de veneno. A Anvisa estabelece a ingestão diária aceitável para todos os ingredientes ativos de agrotóxicos autorizados no Brasil, ou seja, a quantidade máxima que podemos ingerir diariamente, durante toda a vida, sem que soframos danos à saúde decorrente desta ingestão. Mas será que a ingestão de ar aceitável é levada a sério pelos produtores? Segundo o relatório de 2009 da Anvisa, alguns alimentos possuem uma concentração maior de agrotóxicos por dois motivos. O primeiro são resíduos de agrotóxicos acima do limite legal estabelecido. E o segundo são resíduos de agrotóxicos não autorizados para o alimento, ou seja, usam um produto que é proibido. Uma reportagem publicou que o Brasil permite o uso de agrotóxicos na água que irriga as plantações em até 5 mil vezes mais do que a Europa. É estranho pensar que na Europa o uso permitido é tão menor. Será que somos alienígenas resistentes ou será que não precisamos de leis mais rígidas? A verdade é que o mercado de pesticidas no Brasil é comandado por grandes empresas multinacionais e gera bilhões, portanto existem grandes interesses econômicos acabam influenciando decisões políticas sobre as leis que limitam o uso de agrotóxicos nas grandes plantações. Será que existe alguma forma de eliminar essa substância que parece fazer tão mal à saúde da nossa mesa? Podemos deixar nossas maçãs de molho em água com vinagre 6% por 15 minutos e os tomates em água com bicarbonato 5% por 30 minutos e depois lavá-los em água corrente mas é importante lavar com detergente antes de colocar de molho também. Como os agrotóxicos são ainda um mistério na nossa mesa, podemos e devemos utilizar outras formas simples de minimizar sua presença no nosso prato. Além dessa forma de lavagem, podemos para todos os alimentos fazer o seguinte. Dar preferência a frutas, legumes e verduras da época e mais comuns na região em que você vive, porque eles recebem uma carga menor de produtos, reduzindo a exposição desses alimentos agrotóxicos. Lavar bastante todos os alimentos, principalmente se formos consumi-los cruz. E quando a crise baixar, ou quando seu dinheiro permitir, consumir alimentos orgânicos sempre que possível. Vão aqui algumas sugestões de feiras e cooperativas de orgânicos, com um preço mais acessível. No Rio de Janeiro, temos o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, o Junta Local, e a rede ecológica de produtos orgânicos. Em São Paulo, temos a feira de orgânicos do projeto Bom Preço do Agricultor. Bom, é isso pessoal. Ah, existe um filme bem legal tratando mais a fundo esse assunto, chamado Veneno está na mesa. Fica aí a dica.